Ah, senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí mais uma vez na nossa EBD. Hoje a lição 5, a realidade da grande tribulação. É um, tem muito material para falar, é nosso tempo limitado, tá? Mas é dentro desse tempo que está dentro da nossa, do conteúdo da nossa revista da EBD, nós estaremos, é, pelo menos tentando colocar, tá? para vocês, OK? Eh, é, para quem está iniciando hoje, é a primeira vez que está acessando nosso canal, eu sou o professor Ronaldo, sou professor de teologia, tanto do curso médio quanto bacharel em teologia. Há mais de 17 anos nós ministramos curso de teologia dentro da sala de aula, vivenciando esse esse tempo, né, todos os dias praticamente eu dou aula. E também nós estamos há mais de 31 anos no ministério pastoral, cuidando de pessoas, tá? E nós estamos aqui para servir os amados irmãos. Amém? Bom, vamos lá, lição 5, a realidade da grande tribulação. Nosso texto áureo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. disse e esperar dos seus a seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. A verdade aplicada nos diz assim, nosso Pai Celeste, é, quem viu seu filho Jesus para nos salvar, também livrará o seu povo da ira divina que virá. Né? Aqui tem um pecinho a mais, vamos tirar ele, ok? Então, é interessante que quando a palavra de Deus tá, nos promete, que é o Pai Celeste, tá? que enviou Seu Filho, Jesus, para nos salvar. Né? Veja, é, Deus enviou Jesus para so, sofrer nossos pecados. A ira de Deus foi derramada sobre Jesus em nosso lugar. Tá? Jesus sofreu todas as dores né? é, que nós devemos sofrer. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, a ira de Deus cai sobre ele, né? e também ele livrará o seu povo tá? da ira vindoura, que se refere aqui à grande tribulação. Nós Vamos ver três objetivos, a importância das 70 semanas no Apocalipse, ressaltar o papel de Israel no quadro profético, e revelar o cuidado de Cristo com a sua noiva, que é a igreja. Aí esta é o referência. Daniel, capítulo 9, 24 ao 26, por favor leiam, que eu já vou para a introdução. Estudaremos nesta, sema, nesta lição sobre as setenta semanas das profecias, da profecia de Daniel e sua conexão com o plano divino para Israel, a igreja é todo o mundo. É, primeiro ponto, as setenta semanas de Daniel. Daniel clama pela restauração do seu povo depois, 70 semanas proféticas e depois, por último, a última semana é a grande tribulação. Bom, o estudo da cerca das setenta semanas de Daniel é fundamental para entendermos o livro do Apocalipse. Principalmente a grande tribulação. Tá? Então, aqui, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos perceber o seguinte. Tá? é Que... Quando a gente começa a estudar escatologia, tá? Apocalipse, que inclui escatologia, nós vamos começar lá em Gênesis e vamos desdobrando. tá? Daniel é um dos livros tá? que fala bastante, mas claramente, escatologia. Então, é, nesse contexto, Daniel clama pela restauração do seu povo. Daniel, os irmãos sabem, eu creio que a maioria que participa da EBD, né? Ele foi levado jovem lá para a Babilônia, é, na primeira leva foi levado como cativo para o rei Nabucodonosor, e quando agora ele está clamando a Deus, né, já está ancião, tá? já passiam, é 68, 69 anos, mais ou menos já, no cativeiro, então ele está bem ancião, tá? e ele quer entender né, as 70 semanas que o profeta Jeremias falou. Só que quando ele pede para Deus lhe revelar sobre os 70 semanas, quando que de fato ia terminar, porque ele está preocupado com o retorno do povo de Israel, da Babilônia, para Canaã. Então, neste momento, Deus é, lhe abre o entendimento para ir além daquelas 70 semanas, desde ou 70 anos de cativeiro que de Jeremias, é que Jeremias falou. Então, Daniel é conhecido como um dos maiores intercessores da Bíblia. Esta é em, está em intensa oração em jejum a Deus, pois baseado nas profecias de Jeremias, entende que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Né? Então, Daniel, ele quer né, um direcionamento de Deus, né? quando que vai terminar esse período de cativeiro tá é, de é, a nação de Judá né? Judá que é o reino do Sul foi levado em cativeiro para Babilônia então, eu lembro vocês isso é, foi três levas a última leva foi em 586 quando foi destruído né? o templo de Jerusalém e a cidade queimada tá é, isso foi é, em 586 né? na terceira leva ok é, agora né? termina em setenta anos, Daniel está clamando. Como resposta, Deus envia o anjo Gabriel e mostra a Daniel nas profecias, na profecia das 70 semanas, a restauração do seu povo Israel. Né? Mas vai além e revela a Daniel o futuro da nação de Israel e é do mundo. Tá? É, eu quero deixar bem claro aqui que quando nós falamos é, Israel... É, antes da divisão só tem um nome, né? a nação de Israel depois da divisão a parte do norte toma esse nome de Israel e a parte do, do sul é o reino de Judá tá? reino do norte, reino de Israel capital Samaria né? por último, tá? depois o reino do, do sul que é, é reino de Judá capital Jerusalém mas na visão futura na revelação que Daniel tem Israel todo será restaurado. Os irmãos lembram que o Reino do Norte nunca foi restaurado até hoje. Até hoje, o Reino do Norte não voltou as pessoas para lá. O Reino do Sul, sim, Babilônia estava lá, o Reino do Sul estava na Babilônia, eles são restaurados. tá? Então existe algo ainda para Deus cumprir como nação para Israel. Nós vemos aqui um ponto dois. 70 semanas proféticas, o livro do Apocalipse não é uma ilha de revelação. Ela está conectada a muitas outras passagens ao longo de toda a Bíblia, e uma destas é a profecia das 70 semanas. Então, você, quando vai estudar escatologia, tá? não se prenda a um texto isolado. Isso tá? é um perigo quando a gente pega um texto isolado e nós queremos compreender ele Nós temos que ler texto e contexto, o que vem antes, o que vem depois. Se eu não entendo no capítulo todo, eu vou ler todo o livro, onde está esse texto. Ah, não entendi, então lê o livro e outros livros paralelos, os textos paralelos, tá? E sendo possível ler toda a Bíblia, tá? Referente ao tema, tá? Então é assim que a gente estuda, né? É, qualquer tema, não só escatologia, a cristologia, a doutrina de Deus, tá? E outros temas. Então, a palavra semana, quando você vai ler na Bíblia Semana, ela vem no hebraico, está no hebraico, né? que é Shabuah, não significa é, literalmente semana, mas significa sete. Para nós, uma semana tem sete dias. Né? Assim, tá? é dentro do hebraico, é Shabuah, que é sete, o texto de Daniel 9, 24, poderia ser lido setenta Setes estão determinados na nossa tradução em português. É 70 semanas estão determinados porque uma semana tem sete dias, tá? Então no hebraico literalmente é a palavrinha sete. Então os judeus possuíam um sete de anos bem como um sete de dias. Tá? Ou seja é, no, nosso dia, no, hoje, nossa semana, tem sete dias. Né? Também o judeu tinha, em esses dias se colocavam em anos, era sete, de, é, sete semanas de anos. Tá? As semanas de anos. Né? Uma semana de anos tem quantos anos? Sete. Entende isso? Tá? Uma semana de anos, sete anos. Uma semana de dias, Sete dias, tá? Isso você vai encontrar na Bíblia em Levíticos 25, versículo 8, quando você vê as sete sábados de anos, ou seja, sete setes de anos. Lembra que ah, nós estamos falando do, do fechamento da semana, né? no sábado, tá? Sete sábados de anos era estabelecido o ano do judeu, jubileu, tá? Então, sete vezes sete dá 49, né? a cada 49 anos acontecia tá? o ano do jubileu, porque são sete sábados de anos. Outro lado importante para a compreensão dessa profecia é que o ano profético das Escrituras não é constituído por 365 dias, mas por 360 dias, tá? é porque é luar, não é solar. Tá? O calendário hebraico se baseia na lua, não no sol. Então, por isso, também é outro detalhe que você tem que ter, senão vai errar na conta. Então, um mês de 30 dias. Aí você pode consultar aí Gênesis 7, 10, o capítulo 8, versículo 4, né? você vai ver que 5 meses equivale a 150 dias, assim como em Gênesis 7:24 24 e 8, 3. Okay? Então, você é, faz essas contas, vê aí, tá? No texto bíblico isso é bem claro, né? O nosso tempo não nos dá espaço para isso, tá? Mas confere aí, tá? Está toda a informação para você. A última, semana, a última semana é a grande tribulação. A última semana das 70 semanas de Daniel corresponde ao livro do Apocalipse, a partir do capítulo 4, que é o período da grande tribulação, Então 70 semanas tá se falando, Uh, aliás, a última semana das 70 semanas né, está se referindo ao um período da grande tribulação. Então, vamos entender como essas 70 semanas têm sua re referência: né? uh, Sete semanas e a restauração, 62 semanas, a vinda e ascensão do Messias, e depois a última semana. As uh, 70 semanas em Israel. Com resposta ao clamor de Daniel, pelo fim do cativeiro do seu povo, tá? Deus envia o anjo Gabriel e revela a Daniel a restauração de Israel e vai além e mostra o futuro da nação até que chegue o reino teocrático do Messias. Né? Então, Deus mostra a Daniel que o Cristo vai vir, o Messias vai vir tá? e vai estabelecer seu reino aqui na terra. Então, a primeira a, a semana da restauração, né? a chave das, das primeiras sete semanas, né? está no texto que diz desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, sete semanas. Então, as primeiras sete semanas tá? nos dá uma referência o texto. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Quando acontece isso? Acontece com Artaxerxes, tá? no mês de Nisan, Nisan é uma data provável entre março e abril, tá? em 445 a.C. No ano vigésimo do seu reinado, né? data da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, tá? é quando começa a se contar... E finda em 396 a.C. São sete semanas, ou seja, sete vezes sete, 49 anos. Tá? Aí você vai ver, essa a referência a Taxerces, Neemias, capítulo 2, versículo 1 ao 8. Aí nós temos as 62 semanas vinda e ascensão do Messias. A segunda parte da profecia mostra 62 semanas. 62 vezes 7, 434. Até ser tirado o Messias. Né? Aqui está incluído também o período interbíblico. Isso é muito importante, essa observação aqui. Então, 62 semanas, né? mais 7 que a Teve, vai dar 69 semanas, ou seja, 483 anos. Quando a gente vê da saída da ordem para a reconstrução de Jerusalém, que nós já vimos no no ponto, né? E agora diz assim, isto, a reconstrução se dará em tempos angustiosos, né? E até a entrada a triunfal de Jesus, e sua morte, que seria a, a... ou quando o Messias é tirado, tirado o Messias. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tento ser mais claro para você. Quando Israel ou o reino de Judá volta para a terra... Ele começa a reconstruir e é e muita adversidade na reconstrução, tá? E também quando ele já está estabelecido no período interbíblico, tá? Após a divisão do império grego, tá? O reino né, antigo Epifane, tá? O, o líder né, que está na Síria, governando a parte da Síria, tá? ele vai castigar muito tá? o povo é, de Israel. Os judeus são muito judiados, literalmente, né, pelo reino grego. Tá? Ou seja, há muito angústia. Né? Jerusalém passa por Israel, a nação, o povo judeu passa por tempos angustiosos. Até a entrada triunfal de Jesus e sua morte. Então, se você fizer essa soma, tá? vai dar é, literalmente né, até o momento em que Jesus entra em Jerusalém, e logo após algumas semanas, ele é morto, ressuscita e vai ascender. Aí é a ascensão do Messias. A última semana ainda, a terceira a última de divisão da profecia, mostra a última semana das 70 semanas, ou seja, sete dias de anos, ou sete anos. Nesse texto, nesse contexto, aliás, de Daniel, né? É, diz que Israel fará uma aliança com o anticristo. Veja que Daniel 9:27 27, diz assim, E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, Tá? Então, Daniel 9, 27, nos informa né, que tem uma semana e nessa semana ele faz, eh, Israel, a comunação na época, vai fazer um concerto por uma semana, ou seja, por sete anos. Só que na metade, ou seja, três anos e meio, né, esse anticristo tá, ele vai quebrar a aliança né, com Israel e vai declarar guerra tá, a, a perseguição. Né? a Israel, tá? Então, por três anos e meio vai ser toda esta confusão né? com a nação. É, quando que termina esses três anos e meio? Né? Quando Israel está acuado, não tem mais para onde fugir, aí eles clamam a Deus e Cristo vai descer com sua Igreja, tá? Para defender Israel, é né? se chamar a batalha de do Armagedão, né? então Cristo vem e derrota o anticristo. Então, disse o texto de Daniel 9, 27, parte A, e sobre a asa das abominações virá o assolador, que é o anticristo, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tá? Então, Cristo vem, defende Israel tá? e aí termina né? a grande tribulação, tá? que seria, termina com a batalha do Armagedão. As 70 semanas e a igreja, vamos ver aqui, tá? é, três pontos. Primeiro, a igreja não é alvo das 70 semanas. Segundo, a igreja não é alvo da ira divina. E terceiro, a igreja e o seu tempo. Com o fim da segunda parte da profecia das 70 semanas, se inicia um intervalo profético. tá Ou seja, entre a 69ª semana e a 70 semana, não, ou seja, 69 e 70, né? aí se abre uma parêntese. Tá? Essa parêntese profética, né? que só depois vai continuar com a grande tribulação, né? já dura mais ou cerca de dois mil anos, tá? e é o tempo é, da Igreja de Cristo. Agora, deixa eu explicar bem, Tá? eu coloquei aqui dois pontos, a Igreja Internacional, tá? porque nós vamos entender que nós temos como nação, é, os judeus, né? a Igreja-nação. E quando começa o Pentecostes Cristo manda expandir a igreja, né? E se então a igreja-nação se expande, tornando-se agora uma igreja internacional. Jesus disse que seria Jerusalém, né? depois Judá, Samaria, até os confins da terra. Tá? Só explicando um pouquinho mais para você sobre a eclesiologia, tá? é importantíssimo isso, que é... As 70 semanas são tratamento de Deus com Israel, né? com a cidade de Jerusalém e não com a Igreja de Cristo. Veja o texto de Daniel 9, 24. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo. Né? Quem é o povo de Daniel? O povo judeu. É né? então, sobre teu povo e sobre a tua. Está vendo? É. Santa Cidade. Qual é a Santa Cidade né, em relação a Daniel? Jerusalém. É ali a Santa Cidade. Né? Para extinguir a transgressão e ungir o do santo dos santos. O Deus vai purificar. Tá? Esse último momento, quando Jesus vem, tá? é... Israel vai reconhecer Cristo como Messias. Israel nação. Reconhece Cristo como Messias. Hoje, nós já temos muitos judeus que reconheceram Cristo, tá? É, veja, a igreja, tá? Eu peguei aqui dois conceitos, tá? Eu espero que ajude você. A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Essa é uma definição do, do mestre de teologia Wayne Gruding, tá? No seu livro Teologia Sistemática, tá? editado em 2008, essa minha versão. Né? A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Ou seja, a igreja é é a comunidade de todos os que creem na palavra. é Cristo não é a palavra, Cristo é o verbo encarnado, Cristo é a palavra. tá Então, não importa a época, a igreja é a comunidade de todos os que creem na palavra de Deus. Veja o texto de Gálatas 3 versículos 6 e 7. É o caso de Abraão que creu em Deus, é isso lhe foi imputado como justiça. Saber, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são o quê? Da fé. Você percebe? Tá? Isso aqui é importantíssimo para você, meu irmão, minha irmã, para distinguir esse, esse, essa questão aqui da igreja. Tá? A igreja ela já começa lá no Jardim do Éden, porque a igreja é constituída por todos os que creem. É, Abraão creu, então faz parte da igreja. Tá? Porque ele creu e diz o texto aqui claramente que Deus lhe imputou como justiça. Deus declara salvo a Abraão. Abraão está sendo salvo por quê? Porque creu. Não é assim que diz a palavra? Tá? Que é todo aquele que crê é salvo. Veja Lois Bercoff, outro teólogo, da qualquer escola de teologia séria, né, vai usar esses dois grandes é, mestres da teologia, teologia sistemática de Luiz Bercoff, e Luiz Bercoff, ele disse assim, depois do éxodo, o povo de Israel não só se organiza como nação, mas também se constitui a igreja de Deus, tá? Anteriormente, né? Antes desse texto, Luiz Bercoff fala do período patriarcal, que também são a igreja de Deus, tá Então, no jardim, nós temos a igreja de jardim, porque Adão e Eva creram em Deus, após o pecado tá? eles creem em Deus e o próprio Deus mata um animal, veste Adão e Eva, você percebe tá? que lá no jardim Deus mesmo derrama sangue, existe morte, o salário do pecado provoca a morte, mas a graça de Deus alcança Adão e Eva, tá? o que aconteceu? Rapidamente, Adão e Eva quebraram a lei, havia uma lei não coma do fruto da árvore da ciência de conhecimento do bem e do mal. Eles quebram a lei, mas a graça se manifesta trazendo salvação a Adão e Eva, porque Deus mata um substituto para vestir Adão e Eva, tá? porque eles creram. E aí você vai ver no período patriarcal, todos os que creem da forma que Adão e Eva passa para os seus descendentes, tá? são assim igual a Abraão, tá? declarados, justos, tá? Porque a salvação sempre foi por fé. É, aí nós vemos que a igreja também não é alvo da ira divina, tá? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, é, o senhor está prometendo guardar né? de um momento que há de vir sobre toda a terra, né? que está falando aqui da grande tribulação. E a primeira atenção, licença, um 10 também reforça o apóstolo Paulo, disse, e estamos a esperar dos seus a seu filho, que é Jesus, a quem ressuscita dos mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura, tá? Então, é novamente ressaltado tá, que o senhor nos salva, né? Da grande tribulação, amém? Então, é, quando nós pensamos, tá? Na Igreja, tá? Nós cremos que ela não passará pela grande tribulação, né? Imagina que se se depois né, de estamos aqui perseverando na fé ainda passar na grande tribulação, tá? Não tem sentido, tá, para nós. A salvação é pela fé. Creu em Cristo, igual no texto anterior que nós colocamos, né? Que Abraão creu em Deus. Isso foi imputado por justiça. E os que são da fé aos que aceitam Cristo são filhos de Abraão, ou seja, são justificados a semelhança também. Muito bem, então, a igreja do seu tempo, aqueles pois que se haviam reunido perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás nesse tempo o, seu, o teu reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Né? Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que é devido sobre vós e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e aí vai. Tá? Vamos entender. É, os discípulos, é, interessante o ser humano, né? porque os doze, né, os discípulos, tá? eles queriam que Jesus já assumisse um reino aqui, já reconstituísse o reino tá? na terra. E eles é, estão preocupados com isso, né? Se você vê os discípulos que estão no caminho de Emmaus, eles ficam conversando consigo, Jesus se aproxima, diz, o que vocês estão conversando? Aí eles dizem assim, ah, acerca de um tal Jesus, que nós pensávamos que ele fosse o Messias, né? Se Eles estão decepcionados com Jesus, nós pensávamos, né? Mas nada aconteceu, já morreu três dias e nada aconteceu. Né? Se eles estão querendo o reino tá e aqui tá antes de Jesus subir eles questionam ainda senhor é agora eles pensam que Jesus reuniu eles lá é, no monte para declarar seu reino Jesus disse não não tira da cabeça isso agora não tá? vai ter o reino o pai estabeleceu no seu tempo vai acontecer tá? mas agora não agora é o momento de quê? de espalhar a mensagem, né? Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há é de vir sobre vós, e sere testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia. Ou seja, o Espírito de Deus vai vir para revestir vocês, para que vocês preguem a minha palavra. E eu deixei aqui a questão, tanto em Jerusalém como em, tá? É importante isso, porque não para o processo, tá? Estende Jerusalém... Antes de terminar toda Jerusalém, já vai para a Judeia. Antes de terminar a Judeia, já vai para a Samaria. E assim vai. Tá? Até que chegou até nós. Né? Amém? Nós mostramos a importância das 70 semanas no Apocalipse. Ressaltamos o papel de Israel no quadro profético. E revelamos o cuidado de Cristo com a sua noiva. Deus abençoe, meus irmãos. E mais uma vez eu deixo aqui a questão de que. Se você quiser ver esses slides, é tá? só. Você mandar um WhatsApp, uma mensagem no meu WhatsApp, que está aí o número embaixo do vídeo, tá? Diga se Eu quero, seu nome completo, né? E a cidade e o estado de onde você está participando, tá? Aí nós temos um grupo fechado, tá? Onde ninguém conversa, é só para enviar para vocês alguns materiais, além. É, do slides, também disponibilizamos alguns outros materiais, amém? Deus nos abençoe, muito obrigado e dá seu like, se você não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, ajude pessoas a ter mais conhecimento da palavra de Deus. Paz o Senhor Jesus, eu desejo uma boa EBD para cada irmão.